Senhoras e senhores, iremos acompanhar o jogo entre Brasil e Alemanha. Quem vai narrar esse jogo sou eu, Silvio Luiz. Nos comentários do Obrigado, Silvio. É sempre ótimo estar ao seu lado e mais ainda ver um grande jogo que promete muito. E neste momento, senhoras e senhores, todos cantam o hino nacional com muito orgulho. da Alemanha é geralmente e reflete perfeitamente o respeito que essa seleção põe em campo quando enfrenta o seu adversários. Ah, é fato Silvio, tem que respeitar sempre a Alemanha, joga com disciplina e também com técnica e com mesmo ritmo do primeiro ao último minuto Bola bola no gramado verde. Bem marcada a falta. Alexandre. Aí o Davi Luiz. Fernandinho pode avançar. Tayo Hulk, Bom domínio. Müller, Tayo que tira. A chegada da defesa batizou bem. Tá, vai estar é o pessoal. Sabe rodar a criança? Para quem será que ele vai dar essa bola? Hein? Nossa Senhora, ninguém tira a bola dele. Jogou lá para dentro do quintal. Que tira. Bate tá aí o Gerard botem É, pela lateral tá saindo uma bela jogada. Ih, o passe não chegou. tá aí o Neymar olha só que bela escapada no contra-ataque vai vai vai vai que pode tá aí o Thiago Silva tá aí o Ronaldinho boa bola uh. Lam, Metsut Azio, Daniel Alves, Daniel Alves está correndo, passar o rodo nele, isso é presente do pé do adversário, Vamos lá, vamos lá! Daí o mesmo Posio fez o passe por entre os zagueiros. Daí o Ronaldinho. Oh, que pena que o passe não chegou. Jogou para frente. Tá o mesmo Ozil, esticou a bota para cortar. Já vamos chegando aos 30 minutos de jogo. O bandeirinha não levantou. Isso mesmo, Barato. Vai ali pro meio do pagode. Ih, olha o que você me arrumou. Acho que nós vamos ver lateral o jogo inteiro hoje, hein? O ali mesmo. Ele se apavorou e se livrou da bola, né? Recebeu e levantou a cabeça. Tá aí o Hulk. Vai, vai, vai. Que não tá impedido, não. Ele não levantou. Vai, vai. Que O taco dele olha o perigo. Saiu o Schweinsteiger. Mesut Ozil. Me, que passezinho mal feito. Eh? Alexandre de Pato. Aí o Ronaldinho. E a tabelinha saiu lindo. Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Olha ela lá, olha ela lá, tá indo pra cozinha. Meu Deus, tirou do jeito que deu. Bela defesa, mas foi escanteio. Vai por cima, pelo alto. Tá bom, vai, valeu, né? Valeu. Agora levar as altas outra vez. O time tá lutando, tá se esforçando, as chances aparecem, só tá faltando pontaria.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 Saiu o mesmo ósio E agora, olha o contra-ataque! Maravilha de jogada que está saindo! Olha aí! Alexandre Pato! Soltou a sola. E mais uma chance que vai embora. Erraram de novo a mesma jogada. Está faltando treinar um pouquinho mais. Está aí o Jerome Boateng. Jerome lembro. Jogou lá para dentro do quintal. Caiu tá, Schwaes-Tager. Espetou. É! Balançou o capim do fundo do gol. Acaba de passar do placar a Alemanha. Que beleza. Olha, toca para cá, toca para lá. Só pararam quando fizeram o gol. Um gol naquele estilo holandês-catalão. Muita troca de passe, até um belíssimo gol. árbitro no fim do primeiro tempo. gol é sempre maravilhoso, mas um gol desse tem um gostinho ainda especial nos acréscimos. O primeiro tempo acabou, só 1 um a 0, vamos ver o que que vem pela frente. Começa o segundo tempo, Brasil e a Alemanha. Levantou bem no meio da área. Esse passe errado consagra a defesa adversária. Podolski. Ele mandou pelo alto. Bela escapada em velocidade. Dá uma olhada só. Bogoschi. Olha ela lá dentro. Foi bem a zagueirada para cortar. Wardes Que gira. Wardes Fernandinho. Bom domínio. Miller. Olha que maravilha de bola. Lá vai o Charutão! Que linda metida de bola! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Daí o que tira? chute ágil opa entregou a mercadoria legal vamos ver se consegue criar alguma coisa nesse contra-ataque aí tá certo, tá certo pelo chão dificulta a defesa hein? tá aí o E grande chance para contra a Dakar. Oh, oh, oh, não pode demorar para fazer o um passe. Está aí o Ronaldinho. Fernandinho. Alexandre Pato. Que gira. aí o Kedira. Tá aí o Gerrô botem. Essa falta vai levar perigo. Olha ela lá dentro. Tentou o um voleio. Aí okay. Sem nenhum perigo, é tiro de meta. Modolski. Oh! feia se fosse mais perto ele até bateria direto dali acho melhor ele levantar a bola pra área arriscou bonito fora, se a bola tivesse entrado seriam dois gols de vantagem no placar agregado a pena Professor, cabeceando desse jeito Não sabe como é que isso vai fazer gol Nunca Daniel Alves Recebeu e levantou a cabeça. Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Ô, Malandro, que passezinho sem vergonha, hein? Foi o Mário Gomes. Olha como a bola chegou redondinha. Olha, se tava impedido foi por pouca coisa. Aí qualquer decisão do Bandeirinha é discutível e dá para entender se ele errou. Olhe dele agora Olha que boa Bola para o Alexandre Pato Olha aí que bela chance De contra-ataque Aí tá, o Stager Tem espaço para descer pelos dois lados Direita e esquerda Aí o Tony Cross. Agora não tem mais jeito, tem de correr atrás o resultado e correr risco lá atrás. É, tem que ficar com a cabeça em pé e pensar no jogo, não adianta essa fomar Olha que boa bola para o Mário Gomes. Juizano não quis nem discutir, meteu a mão no bolso e vai amarelar o cidadão. E Luiz. Tá aí o Lucas. Caiu aí o Ronaldinho. Olha só pro relógio, gente. Tá acabando o jogo. Você precisa de pelo menos mais um gol. Fernandinho. É, isso mesmo, Nenê. Isso mesmo. Abre o jogo. O governo tá embolado. rosco só aí no meu campo, tá tudo bolado. Alguém precisa abrir o jogo, alguém precisa pensar essa partida. Cacildo, esse cara é um diabo! Bernardinho. Tenta se organizar, porque a coisa pode mudar de uma hora para outra. Tá chegando o final do jogo, é só chegar e tentar. Aí o Schweistager. Final da partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema. Os dois times marcaram muito bem, mas uma só falha no primeiro.